Olá amigos da Biblio, estamos iniciando mais um programa Diálogos Biblio, hoje nós estamos aqui no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, onde o Christian Santos acabou de proferir uma palestra, e Christian para começar esse nosso bate-papo, você poderia falar um pouquinho quais são as ações, as iniciativas e as prioridades da gestão da LBB para 2017? Então, a pretensão é não reinventar a roda. Existem projetos, programas uh, que funcionam no Brasil há muitos anos, alguns com alguns problemas uh, localizados. E a minha pretensão é exatamente fomentar o diálogo, o discurso para revitalizar essas propostas. Um caso particular que eu poderia fazer, fazer essa menção seria o próprio Prole, que já tem 25 anos, e a nossa pretensão é revitalizar. Outra questão que me parece nevrálgica para o Brasil é o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Ele tem 15 anos e a nossa intenção é fomentar o diálogo com os sistemas estaduais. Sim, eu, Cristiano, na sua palestra você falou muito das dificuldades que a biblioteconomia atravessa, né? E eu te pergunto uma provocação: por que a biblioteconomia ela tem dificuldade para enfrentar os seus problemas e seus dilemas e até mesmo também para resolvê-los? Eu acho que falta ao bibliotecário brasileiro uma formação dialógica. Ele, a, a formação do, do bibliotecário ainda hoje é muito pautada num conjunto de técnicas. Ele acredita ou ele se porta como um catalogador, um indexador e não como um gestor. E ele é um gestor de discursos e existe uma relação direta entre discursos e poderes. Se ele gere bem, se ele reconhece que a biblioteca é um espaço dialógico, um espaço de confronto de vozes, a biblioteca tenta se tornar um projeto realmente de sucesso. Senão ela tende a desaparecer. isso tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro com bibliotecas pautadas nessa tradição positivista. Cris recentemente você visitou o Bioteca Parque da Rocinha aqui no Rio de Janeiro, né? você conheceu a estrutura lá, e elas de fato estão atravessando uma série de crises, estão fechadas, inclusive o Ministério da Cultura disponibilizou um valor para ajudar a reerguer as Bilotecas Parques. Como é que você avalia essa situação das Biotecas Parques? Como é que você avalia essa situação? Bem, as quatro bibliotecas, elas fazem parte do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. E houve uma sensibilidade por parte do ministro uh, e, e da minha pessoa também de ceder, de doar um milhão de reais para essas bibliotecas. Mas isso não sana. É, essa semana, já na segunda-feira, eu vou conversar com a secretária de cultura, com a equipe de cultura uh, aqui do Rio, para nós... Uh, discutirmos, identificarmos esses problemas e quais são as estratégias a serem adotadas para que a biblioteca não viva essa situação de vulnerabilidade, porque são equipamentos culturais muito importantes que garantem mobilidade social às comunidades. Né? Cristian, aqui no Rio de Janeiro também a gente tem as bibliotecas escolares municipais, né? inclusive que passam por algumas dificuldades, tem os bibliotecários com salários bem defasados, inclusive a biblioteca, não sei se você conhece, a Biblioteca Escolar Municipal de Copacabana, a biblioteca que tem um espaço importante ali na cidade, mas está com um acervo bem defasado, muito mal sinalizado, muitas pessoas nem sabem que existe uma biblioteca ali, com a quantidade de funcionários bem baixa, tem um bibliotecário só para gerir a biblioteca, e um auxiliar de limpeza e um segurança, e uma dificuldade tremenda para os bibliotecários até mesmo desenvolver atividades ali. De que forma a DLB? a DLBB pode estreitar os laços com os sistemas estaduais, tanto os estaduais como os municipais e com as próprias secretarias de cultura? É, me parece, e é, eu estou pelo menos, uh, eu, eu digo me parece, mas na verdade eu estou plenamente convencido que o problema das bibliotecas, sejam as bibliotecas públicas e escolares, não é exatamente problema de orçamento, mas de gestão. Nós temos que pensar no processo de gestão. No que se refere às bibliotecas escolares especificamente, nós temos que atuar de uma forma um pouco mais coordenada, tanto as bibliotecas quanto outros atores da área cultural, para que a lei da biblioteca escolar ela não se torne uma lei morta. Nós temos ainda três anos para se discutir isso no âmbito da academia, no âmbito da Secretaria de Cultura e eu acho que o DLLB pode ser um fomentador dessa discussão. O Cristian, na última edição do Território Eleitor, foi em 2015, se eu não me engano, a biblioteca teve lá presente, inclusive a última gestão garantiu que a biblioteca demonstrativa seria reaberta em janeiro de 2016. Nós estamos há um ano dessa promessa e até agora a biblioteca continua fechada. Você tem alguma data para reabrir esse espaço? Como é que está essa situação lá em Brasília? Logo após o ministro Roberto Freire ter assumido a pasta, ele colocou a situação da demonstrativa como prioridade absoluta, não apenas por ser uma biblioteca, porque se ela fosse meramente uma biblioteca, não justificaria ela estar vinculada diretamente à minha pasta, ao DLLB. Ela, na verdade, tem uma importância, um protagonismo, por ela encabeçar o Sistema Nacional de Bibliotecas. Isso é muito importante. Ela não é simplesmente uma biblioteca pública. Ela é a gestora do Sistema Nacional de Bibliotecas. Ela está vinculada à coordenação geral do Sistema Nacional de Bibliotecas. Então, o ministro formou um grupo de servidores na área de arquitetura, de engenharia, inclusive eu faço parte, coordeno esse grupo, já existe um cronograma e até o final do ano essa biblioteca ela vai ser totalmente revitalizada e renegociada. Mas antes disso, eu propus ao ministro um projeto de fomento à literatura a partir da, da classe 8 da biblioteca, que será realocada agora para um espaço central da cidade de Brasília. E nós vamos iniciar alguns trabalhos. Ontem eu assinei com a Helena Severo um termo também para a reabertura do escritório de direitos autorais, que também estava fechado há três anos, logo que a biblioteca foi fechada. Então. Dois, eu, eu comento, inclusive, com jornalistas, a biblioteca não é prédio, a biblioteca é um conjunto de serviços e produz de informação. Então, imediatamente, quando eu digo imediatamente, abriu, mais tardar, é, o empréstimo de literatura e o escritório de direitos autorais, já nos próximos dias, ele vai ser reaberto. Oh, Cristian, o país atravessa uma crise, os presídios brasileiros atravessa uma crise que a gente está acompanhando aí com grande repercussão, existe a possibilidade da DLBB criar algum projeto para que venha colocar a biblioteca como um lugar de ressensualização, um lugar até mesmo de remissão de penas? Eu acho, ainda não se pensou nisso de uma forma é, pontual como a DLLB protagonizando isso. Agora, com a aproximação efetiva entre a minha pasta e os sistemas estaduais, nós podemos identificar, por exemplo, em estados com problemas sérios, sociais sérios, você falava, por exemplo, da população carcerária, talvez Manaus que viveu agora uma situação bastante é, grave de conflito, né? Enfim, ou mesmo Rio de Janeiro, nós pensarmos em ações específicas. Nós temos bibliotecas inclusive empoderados que atuam nessas áreas, seja em relação às comunidades mais pobres, vulneráveis, sejam é, em relação a quilombolas ou a população carcerária no país. Eu penso que a, o estreitamento do, do DLLB com os sistemas estaduais, e eu falava hoje na palestra, de, de dar protagonismo aos sistemas estaduais, permita isso, a gente identificar, identificar problemas e estabelecer projetos específicos, inclusive ajudando no que se refere ao orçamento. Cristian, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para os bibliotecários que estão aí também na luta, em prol das bibliotecas públicas, para os estados e municípios que estão criando seus planos municipais e estaduais? Qual a mensagem que você deixa para eles? Bem, é, na minha palestra eu dizia que qualquer ação política, ela nasce do desejo, né? E o desejo tem que vir acompanhado também de uma seriedade, de um compromisso. Esse compromisso, ele não é um compromisso político partidário. Eu sempre digo que eu não sou é, um militante bibliotecário, eu sou um bibliotecário militante. A minha militância no âmbito da biblioteconomia se dá a partir das minhas práticas. Então eu digo aos bibliotecários que primeiro é, atuem de forma é, um pouco mais incisiva e atuar de forma incisiva é primeiro instruir estudar, eu acho que o estudo, a formação continuada é importante porque você se abre ao outro, você se torna empático e diferente. Eu me refiro tanto aos usuários da sua biblioteca, e isso evita com que a sua biblioteca ela feche, como tem acontecido no mundo inteiro, no Reino Unido, nos últimos seis anos, quase 400 bibliotecas foram fechadas, 8 mil bibliotecários desempregados, e isso é fruto de uma mudança de modelo, de modelo mental. Então, isso é uma estratégia interessante. E a outra questão é você valorar o discurso do outro, do seu colega Mesmo aquele que não pensa como você Você não é obrigado a pensar em, é, como o outro Mas seria muito interessante que você Pelo menos estivesse disposto a escutar o discurso Sabendo que o fato dele não pensar como você Não o torna o seu inimigo Nem o seu usuário, nem o seu colega bibliotecário nós agradecemos ao Christian Santos, desejamos muita energia, muita garra e muita sorte, muita positividade à frente da LBB. Agradecemos também ao nosso público da revista Bibliô. Acesse o nosso site, biblio.info e fique por dentro das nossas notícias. Inclusive, teremos uma entrevista exclusiva com o Christian, onde ele vai falar de todo esse processo à frente da diretoria do livro, leitura, literaturas e bibliotecas. E também acesse o nosso site, biblio.info loja, onde você pode encontrar os produtos e serviços da revista Bibliô. Desde já um grande abraço e até a próxima.